Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. E hoje eu quero falar sobre histórias. Ultimamente eu venho contando muitas histórias nos vídeos, é praticando o storytelling. E se você parar para perceber também, o que Hollywood vende, o que muitas séries vendem, o que muitos filmes vendem, são simplesmente histórias de vida. E as histórias de vida, elas conectam, elas transformam, elas fazem com que a gente preste atenção ao que alguém quer nos passar, ao que alguém quer nos ensinar. E através de histórias de vidas, nós conseguimos aprender grandes lições. Então, é muito provável que a sua mãe, seu pai, seu avô tenha contado histórias de vidas que te inspirou a fazer coisas diferentes, a, ser coisas, a fazer coisas melhores. Ou até mesmo você viu um filme na televisão, ou no Netflix, ou no cinema, é, no qual você gostou da história, riu, se emocionou, enfim... E fazendo a viagem aqui, é, eu estou colecionando um monte de histórias bacanas junto com os meus amigos e levando na, na memória como coisas muito boas por toda a vida. Da mesma forma que as histórias positivas elas nos marcam, é, as histórias que nos paralisam, aquilo que faz com que a gente fique com pouca confiança, triste, enfim, é, na vida, são basicamente as histórias negativas Talvez os momentos que você tenha se envolvido em alguma situação Ou tenha acontecido algo que você não tenha gostado tanto E que gerou algum tipo de é, memória ruim ou estresse para você Então posso dar até é, o exemplo do meu avô Que recentemente a esposa dele faleceu e tal E o, esse acontecimento marcou, mexeu muito com ele E foi uma história negativa no qual ele precisa de ajuda para lidar se você hoje tem alguma história negativa na sua vida que você precisa de ajuda, procure seu familiar, procure alguma pessoa que possa te ajudar também, beleza? E falando em história, tem até essas máscaras aqui, ó, maias, aqui na sala e tal. E aqui a, a maior parte da cultura, a maior parte das histórias gira em torno dos índios, contato com a natureza, a, das pessoas se tornarem é, mais evoluídas espiritualmente, foi um lugar muito paradisíaco e muito bonito. Então, o meu convite para você nesse vídeo, só queria realmente falar sobre as histórias É você colecionar histórias marcantes, né? Você, uh, de repente, sair mais de casa, não sei se você é uma pessoa muito caseira ou não Mas você colecionar histórias com as pessoas que você gosta, com seus amigos, com seus familiares Para que depois você possa sempre se lembrar disso e ter isso muito marcante na sua vida, que você possa ter momentos onde você possa rir, se, é, se emocionar, enfim, e achar realmente que viver uma vida que valeu a pena, beleza? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!